Vamos lá pessoal, vamos ver a evolução do Homem-Aranha no nosso Colosso Nostalgia de hoje. Tá super interessante, vai ter cada game que vocês não fazem ideia de que já existiu. E marquem aí os que vocês já jogaram, já viram alguma vez na vida, então bora pro vídeo que tá muito legal. Começando a nossa lista, galera, vamos para o ano de 1982, Spider-Man para o Atari 2600. Detalhe para os efeitos sonoros, galera. Passando para o ano de 1984, a gente tem Spider-Man para o Atari 8-bits e para o sistema DOS, galera. Em 1989, galera, saiu o game do... Homem-Aranha com o Capitão América. Eu lembro desse game no PC e saiu também para outras plataformas. Era em 1990 também saiu o Spider-Man para o Game Boy. Curte aí um pouquinho do gameplay. Galera, em 91 saiu, em especial, e marcou muito, o Spider-Man pro Master System. Eu lembro que meu irmão ganhou esse jogo dos padrinhos dele. E, cara, essa musiquinha inicial, cara, marcou demais, gente. E a gente não sabia o que tinha que fazer nesse começo, porque não explicava que tinha que chegar até a janela lá em cima. Mas era muito legal, cara. Eu vou até mostrar pra vocês aqui um pouquinho dos chefes que tinham no game. Olha aí o Dr. Octopus. Que louco, gente. Era muito legal pra época, gente. Essa musiquinha, gente. Marcou demais. Olha o Electro aí, gente. Olha aí o Homem de Areia. E pra você descobrir que você tinha que matar ele com esses hidrantes aí? A gente custou a descobrir isso, gente. A gente jogava esse jogo o dia inteiro. Detalhe pra esse relógio na lateral esquerda, superior aí do game. Você tinha esse tempo pra fechar o jogo, gente. Então não, você não podia ficar enrolando, não. A morte aí dele, ó. Agora. Aí. Ah, trem. <risos> Ao Venom colocando terror na parada aí, gente. A trilha sonora, gente. Observe um pouco da trilha sonora. Deixa no comentário, gente, quem jogou esse game aí. E é isso que a gente chega no Kingpin o grande chefão do game. Vamos curtir a morte dele aí. Esse Kingpin tá magro, hein. Magro e velho. Curte aí galera. Comenta quem teve dificuldade aí para matar esse danado. Pois a gente teve muita dificuldade para matar ele. Acabou o jogo galera. E é isso aí. Galera em 92, a gente teve Spider-Man com X-Men. Eu me lembro desse game no Super Nintendo. Comenta aí, galera, as outras plataformas que vocês viram esse game também. Galera, em 92 também teve Spider-Man e o Retorno dos Seis Sinistros. Tradução livre, hein? galera. Eu lembro desse game no Master System também. Detalhe para trilha sonora que sempre me encantava demais. 94, galera, veio um game para revolucionar de uma vez por todas. No Super Nintendo veio Spider-Man, Venom, Maximum, Carnage. Saca só a gameplay desse jogo. Olha a apresentação dos vilões, cara. É, é, realmente Super Nintendo revolucionou o mercado na época perto do que a gente viu de evolução já. Quem já jogou, comenta aí, galera! Nostalgia total, galera! Que nostalgia! Saca só galera, que bacana as cores, a... os efeitos sonoros da pancadaria, muito bem feito, cara. Jogando um pouquinho com Venom também. Quem sabe a gente não traz com uma live, gente, o que, que vocês acham? Deixa aí nos comentários. 96 galera, saiu um game para PC do Spider-Man e o Sinister Six. Cara, revolucionou muito na época, por causa da evolução gráfica do game, por assim dizer, vamos dizer. Observem aí, pra vocês verem, em relação ao que era o Spider-Man, já teve uma evolução muito grande. Exclusivo para PC na época, rodava no MS-DOS. Depois de 4 anos esperando novidades do Homem-Aranha, no ano 2000 saiu o Spider-Man 2000 para PC, Nintendo 64, PlayStation e Dreamcast, galera. Esse muita gente jogou e tá morrendo de nostalgia nesse momento. Quem aí, não morreu de medo desse chefão. Comenta aí, galera. Em 2001, gente, a gente teve Spider-Man 2, exclusivo aí do Playstation. Somente no Playstation. Comenta aí quem jogou esse game, galera. Oh, o ah, Galera, em 2002, lady. já pra nova geração de consoles, ah, a gente teve Spider-Man The Movie, realmente baseado no filme Spider-Man que saiu no mesmo ano. Playstation 2, Xbox, PC e outras plataformas. Keep Galera, em 2004 foi a vez de Spider-Man 2. Xbox, Play 2 e várias outras plataformas PC, Mac Playstation portátil e por aí vai. Can't believe I got washed all the way over here. Whoa! The Spider-Man! Ah. Hi guys! How's it going? Ah. You just lost the Spider lottery. 2005 foi a vez de Ultimate Spider-Man dar um pouquinho dos gráficos para um gráfico mais cartoonizado, galera, e ficou bem interessante, bem bonito o jogo, e fez sucesso demais. PC, Xbox e Playstation 2, além de outras plataformas que vocês estão vendo em vídeo. Sete, galera, veio o Spider-Man 3, Playstation 2, Xbox e PC, além de outras plataformas aí. Com gráficos bem on, otimizados em relação ao 2, you? really o 3 fez também muito sucesso. 2008 galera, que é evolução das plataformas aí. A gente já tinha a Xbox 360, a Playstation 3, a gente dá boas-vindas para o Spider-Man Web of Shadows, uma evolução gráfica impressionante para a época. Galera, em 2010, para a vez de Spider-Man, Shattered Dimensions, a PS3, Xbox. Confiram aí um pouquinho dessa luta contra o Sandman. 2011, Spider-Man, Edge of Time. Oh, isso é 2012 The Amazing Spider-Man Game já baseado no novo filme do Homem-Aranha 2014, The Amazing Spider-Man 2. Gráficos muito mais lindos do que o antecessor. Em 2017, a gente, saiu um Spider-Man que não fez muito sucesso, e foi o da realidade virtual. Somente para usar PC usar. e Playstation 4. E fechando a nossa listinha de hoje, galera, o Spider-Man mais esperado de todos os tempos, o Spider-Man lançado esse ano. E galera, espero que vocês tenham gostado dessa listinha. Se eu deixei de falar algum Spider-Man que vocês jogaram, deixe aí nos comentários pra gente saber, ok? E comenta também, galera, qual foi o Spider-Man mais difícil que vocês já jogaram e desses da lista quais vocês jogaram. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau, galera!